Fala campeão, tudo bem? É o Ricardo Recosque aqui. Estamos numa série de 12 vídeos e hoje já é o 12 da série de 12 coisas que fazem você perder tempo. Que já? 12? Tá acabando? Ah, oh, não! Eu queria mais! Mas hoje, o Décimo Segundo, se você ficar com saudade, você pode ver todos os outros 11. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez e você quer saber o que a gente falou nos 11 vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o um link para todos eles, você pode assistir a série completa por ali, beleza? Então, qual que é o nosso assunto hoje para o décimo segundo vídeo? Nós vamos falar sobre perfeccionismo. Ao invés de você parar para ficar planejando, só para pensar em preparação, em esperar que tudo seja perfeito, você simplesmente entra em ação. Esse negócio de perfeição, ela vale até você fazer a perfeição pela primeira vez. Quando você bater o olho de novo, você já vai querer mudar, a situação já vai se alternar, você vai querer fazer diferente, então a perfeição na verdade já não existe, o que existe é uma busca constante de excelência. Quanto mais você busca excelência, você vai entendendo que é como se fosse uma pirâmide aberta. Você vai subindo para chegar na excelência e quando você chegou na excelência, esse topo ele se desloca de novo, você já não está na excelência total. Foi, estou aqui ainda. Então o que, que você precisa entender? Você precisa entender que o perfeccionismo ele não vai te ajudar a chegar no lugar que você quer chegar. Porque muitas vezes, ótimos projetos, eles morrem na gaveta, eles viram, ao invés de um desenvolvimento de projetos, eles viram um engavetamento de projetos, que vai para a gaveta mesmo. Por quê? Porque você fica esperando aquele momento perfeito de botar em ação, o um momento perfeito de lançar ele, o um momento perfeito de criar uma nova interface, o um momento perfeito de fazer a sua mensagem chegar para as pessoas. E às vezes, falhas acontecem. E é normal, a gente precisa aprender com os erros, foi o assunto do vídeo anterior. Aprenda com os erros e siga em frente. O slogan do Facebook é melhor feito do que perfeito. Então começa a entender isso. Você não vai ser 100% todas as vezes. Vão haver falhas. Você vai entender que no processo, para você conseguir crescer, conseguir se desenvolver, você vai ter que galgar essas etapas. Então, como é que a gente consegue fugir dessa neura de querer ficar o tempo todo no perfeccionismo? É entender o seguinte, qual é a margem de tolerância que você tem, que você pode dar para as atividades que você faz? O que, que você pode aceitar como falha, entre aspas, ou como não perfeito? Quando você começa a entender que existe uma margem aí de negociação, você vai perceber que você mesmo consegue entregar projetos melhores e consegue fazer pessoas contribuírem cada vez mais para o desenvolvimento de algo. Então essa margem, essa margem de segurança, ela pode ser além do que você espera, como ela pode ser abaixo do que você espera também, mas tem esse intervalo, se permita. O se permitir é entender que nem tudo vai ser 100%, eu sei que às vezes o mínimo detalhe vai fazer a máxima diferença, mas isso não quer dizer que é uma perfeição, quer dizer que aquilo foi diferente. Se ao invés de você pensar em perfeição, você começar a pensar em proposta única de valor, ou seja, o que, que só você tem que ninguém mais tem, você vai entender que o perfeccionismo é uma coisa de busca de excelência apenas, você vai dar um outro nome, e aí sim você começa a se desenvolver. Então o exercício é entender o que, que você tem de diferente que é exclusivo seu, o que que você tem hoje que pode, se, pode permitir com que você cresça e evolua, o que que você pode fazer de diferente a partir de hoje para que você entre numa busca constante de excelência e ainda assim tenha uma margem de segurança para você se desenvolver. Não caia na ilusão de achar que tudo vai ser perfeito. Né? Você vai entender que as coisas podem seguir. E é isso que é o convite de hoje. Se você quer desenvolver um pouquinho mais, eu deixei aqui embaixo um PDF para você baixar e estudar um pouco mais a respeito. Se você gostou desse vídeo, que foi o nosso décimo segundo... Não, estamos indo embora. Não, é verdade. Não fique triste, a gente volta com outros ainda. Se você gostou desse, dá um joinha, curte, assiste os outros 11 vídeos, assiste tudo de novo. Aproveita para se envolver, convida seus amigos, discutam e converse. Um forte abraço e até outro vídeo no nosso canal.